Depois o é, Hermes e Renato, entender. cara, Petot Rodrigo Santoro. Porque Parece um, parece um lugar <risos> muito <risos> tradicional, <risos> né? Assim, Você fala Petrópolis. Como é que é? é. Pô, é tradicional, Paola, é. Paola, né? Você segue você tudo. Como cara, é que vocês viraram eu... esses puta loucão? Como, eu... Como vocês eram moleque, velho? Cara, eu acho que a gente era meio normal, cara. Normal, Porque cara. O que você falou? Eu estudei, eu li, eu, pô. Então você é... fala, os caras são meio bitolas, né, não? Cara, eu hum. acho que eu, eu, eu acho que o grande lance do Hermes e Renato ter se tornado o que se tornou é porque nós éramos cinco, eram eram muito mais, mas uhum. éramos amigos que a gente tinha a mesma ideia de fazer zoeira, a mesma coisa. A gente tinha uma câmera gravava aquilo e cara, muita gente se identificou. Tipo, o cara via a gente na MTV e falava, cara, eu e meus camaradas é igual, essa porra. Bosta, é uma bosta. É um humor de identificação, sabe? Que você fazia as coisas em casa, brincando e isso trouxe uma verdade humorística pra gente que os grupos de humor que faziam muito sucesso tinham grandes infraestruturas, né? O Cacete da uhum. a Praça Nossa, é, tinham que... grandes produções. A gente não, a gente isso era bem natural. É, eu acho que isso trouxe essa identificação pra mulher. Eu molecada. acho que também a identificação vem de se ver. Na TV. É isso aí. Porque o jovem não se via na TV naquele momento, que né? Exatamente. Não tinha. A não ser na malhação. Não, acho que é a TV. Não, acho que até. Não, pra um boa, eu acho que. Na malhação. Eu não, acho não. que o, o TV Pirata foi um movimento mais na época de jovens, assim, eu acho. Sim, assim, né? mas, mas eu é. acho, mas carioca, eu acho que o TV produção. Pirata tinha um erudito. Era erudito o ambiente. Os caras do Cacete do Planeta, eles vinham do, do ambiente acadêmico. Entendeu? É, uh -huh. Eles se conheceram na PUC ali, a turma. Tá. Eles vinham do, do ambiente acadêmico. É, os atores, roteiristas gente. eram todos também, porra, Engenheiro, já carimbados. É. Os caras, não, os roteiristas do TV Pirata eram, além dos caras. Eram de, eles. Eram eles. E tinha o pessoal do, do, do da, os cartunistas aqui de São Paulo, né? Os três, o Glauco Angeli e, e Laerte. Uhum. Eles também trabalhavam lá. E tinha uma turma do Rio também, aqueles roteiristas lá do Rio. Então e tinha o Guelha É, cara. então, essa turma aí. E fora os atores que então eram... Então era uma galera bem... que, assim, de certa forma, e os atores, Longada. eram os atores antigos do teatro, né? Apesar de, de serem mais jovens, eles eram já a turma meio Tarimbado. carimbada do teatro. Uhum. Então o jovem de verdade, ele não se via... Como aquelas pessoas, agora como a agentes, puta cara, molecão, meio com um jeito assim 19, de... 19, 20 anos, cara. É, é vocês moleque, faziam, é, eu, é, eu é. acho que vocês faziam aquela coisa, aquele, aquela linguagem. Turma do fundão. Não, do vídeo tá, caseiro. Tá. Apesar, eu quero até é, ressaltar isso. Porque eu acho que assim o que a gente tinha de diferente, apesar de a gente ser normal, o que a gente tinha de diferente era uma sensação de não adequação ao restante da playboyzada de Petrópolis. Assim. <risos> sacou? É, a gente era a turma do fundão, mas os que sofria bullying, sacou? Tá, entendi. É, não, eu, eu não posso dizer que sofria bullying, não, tipo assim, no colégio, assim, não. É, tipo eu assim né? No colégio? Não, eu, eu, como eu era repetente, eu enfiava <risos> vamos porrada. Mudar, agora vamos era mudar o assunto, vamos mudar o assunto, tá dando gatinho. Ah, tá dando bom, gatinho. Você era repetente. Eu né? era repetente, eu enfiava entendi. porrada. Mas assim... Mm -hmm.